E aí, salve família, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo Esses reacts de quarentena estão me rendendo muita, muita, muita coisa Bom, mano, vamos lá, é o seguinte Eu recebi aqui uma, um, uma proposta pra me reagir a um vídeo De um cara que eu não conheço, que chama Kant, eu acho que é Kant Versus Vini É uma batalha, eu acho que é a batalha número 184 Batalha da aldeia de Barueri eu não sei, não conheço, de verdade, eu não conheço Mas eu vou abrir aqui o vídeo junto com você E espero que você goste Se você gostar, já sabe, compartilha aí, mano, com um amigo seu Vai lá, fala para ele assinar o canal, quer que eu faça react reacts assim, contínuos, mano Então é só pedir pro seu amigo se inscrever aí Dá uma força, o canal crescer, que vai ser react direto, beleza, mano? Estou aqui, vou abrir a tela, nossa nova área de trabalho aqui dos react Vou dar o um play e partiu hey na base eu a café, escrevi isso aqui no cadé. Mistura a cultura da rua com um pouco de pabluneru. Deixo vários mano no chiné. Pros pregos, é da hora, mano. O zip hop é massa. Eu construo é meu cassete. E acredite, se quiser, eu nunca for meio pé. Um mais piso nessa rima, mais que chá de cogumé. Batalha do Vila, fita com vaga garantida na Batalha da Aldeia. Bravo. Se você quer ter vaga garantida na aldeia, ganha a Batalha do Vila, Bravo, ou... bravo. Batalha da Leste. Bra é do... Batalha da Leste diretamente do Metrô Itaquera, todo sábado. Ô Metro Itaquera, aldeia, velho, perto. Caraca. Rio, lá no Parque do Vila Lobos, às 3 horas da tarde, Batalha do Vila. É nós, família, quem começa? Bora lá. Começa é acima, quente, quente, turma, é quente, né? quente, quente, é quente, quente. Vamos lá, vamos ver qual que é a fita. Entendeu? cadê né? Pô, boa noite aí, família. boa noite, pata. Não arrumar não. Ganho a batalha do fila, mas aqui você vacila. Eu te mato, porque nesse filme, mano, eu sou vilão. E eu sou verdadeiro. Eu te mato, meu mano. Porque eu faço beat até no violão. Meus versos violam sua mente. Quando você diz que é MC, você somente. Somente rimana. Hora pra você ver que o cut não deu. Agora ela bora e não vai embora antes de acabar com Maria, velho pode ter certeza, seu crânio só passa aqui vai ser repartida Eu vou dar um pedaço pra cada um que tá na plateia Já que não tem ideia, mas você tá ligado, meu mano, eu vou nesse momento Pena que vocês vão ficar sem conhecimento Porque esse cara não armazena nada E quando faz rima, só mim, tá fazendo flipada Ah, ah velho uh. <risos> Caraca, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Cara, eu essa é a história do, do anão que deixava, eu não deixava. Eu não deixava. Você sabe que eu te bato na batida Mano, sua rima é repetida Sinceramente, contra mim agora Contra o cut, você já sabe que é missão concluir Ele fala sobre violão Você é cuzão, eu faço a rima agora Grande porte, você falou sobre violão Se você acha que você vai ganhar do vinho, meu amiguinho Acordes, Pô, ah. Se ele tá assim, acorda, te foco com a corda Porque sua rima não é boa Tá ligado, mano, que eu faço freestyle agora Caraca, velho, é muito rápido é muito bom, faço meu freestyle, meu truta é tipo nota de violão, rimo no sol ou na chuva. Porque eu rimo o dia inteiro, entendeu? Amigo, eu te bato. Faço meu freestyle, Nossa, mano, mano, é um artefato. Você sabe que eu chego rimando nessa base agora, mano. Você sabe que agora já já o ultimato. Puta. Toma de nota, acorda, meu parça. Que eu faço a rima, mano, pros finéis. É tipo nota de violão, não é de escola. Mas só nota muito zero. A minha é nota 10. Au, au, au, au, au, au, au, au, au. Pegou pesado, Uou! Vamos ver, parça. Vamos ver, parça. Ainda não acabou. Vamos lá, vamos ver. O Vini vai começar agora. Uou, vai começar. E a gente grita toda vez. A gente grita por seus trocadilhos. Mas as vidas que nunca ouviu, mesmo em 2016. Porque essa é a primeira Chamo ele de m mano É, dedo na ferida Sai com o Eminem name meu amiguinho não fica mandando rima, decorada E nem de trocadilho que é repetido E para meu, mano, é o que eu te bato Faz o meu freestyle, mano Essa é a sessão você acha que manda te fazer rap Mas com outro vinho agora Mano, esse tá cara tá Porque muito fica pesado na fica na mão Te na mão Faz Ele tá produzindo os é baratos na sessão. mente, tá ligado? Salve pro ele tá assim, ó Ele tá deixando o cara pá Ele tá, mano o gente tá, tipo Ele tá dando uma, mano falou, puta, vou pegar agora esse cara na ferida ele tá tipo, mano, oh, não, calma aí, calma oh, aí. Eu faço. Hoje eu vou espancar seu inimigo de shimação. Entendeu? É muito fácil. Eu te mato na batida. Contra mim, mano, é dedo na ferida. Faço freestyle, você sabe, mano, é só proceder. Não te imito na flipada, você sabe. Eu rimava muito bem assim antes de rimar com você. Oh. Intervalo, não foi eu, tá? Não foi eu, aqui foi contínuo. Eu sou bicho de estimação, sua rima não é ligeira. Então hoje você se fodeu porque o cão de briga tá sem coleira. Falei? É, eu sua falei? Sua eu já tava batida já, batida tá ligado? Ele tava só. pode ter certeza, mano. Já tá de partida, mano. Agora no proceder, minha rima não é ou melhor por você. Aí. Pode brima, mano, me Vai chorar, Vini? Pô, velho, não chora, não, Vini. Relaxa atenção, meu cristal é surreal. Se o que eu faço é tão ruim assim, otário, por que você faz igual? Fala oh. Falou que quer, escuta o que comece não comece quer, comece velho. Mais uma. Mais uma, mais uma. Oh, agora vai trocar a batida. Vamos trocar o beat no bagulho. Geral, geral. Troca o beat, troca o beat. Vai. Eu te imito, eu me inspiro, tem a diferença. Eu rimo no improvisado, só que sua você não faz rap pra inspirar os menores, você tá fazendo rap errado. Essa que é a diferença. A sua e você se fudeu. Eu me inspiro, se imita ou em Essa é a diferença, eu me inspiro, mas eu quero ser eu. Oh. Em cima dessa batida, se é pra inspirar os menores. Mano, olha você, minha missão foi concluída. Pô você tá ligado que essa ainda falha? Pode ver que é que improvisada por exemplo. Às vezes a gente engasgar na batalha. Pode engasgar, não tem problema, porque você sabe mais que eu não retalho. Não tem problema você engasgar, você tá vá porque o ser humano é falho. Mas eu faço o meu freestyle e você tá ligado, bato no peito. Vamos é... lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles fazem, eles são, eles devem ser muito amigos, tá ligado? Porque uma, um tem que queimar o outro, porque isso é uma batalha de rima. Mas o cara, tipo assim, ele coloca você a entender que, tipo, ué, beleza, o cara tá errando, ele não conseguiu pensar, tá ligado, num bagulho. E aí o, o, o, tipo, o Kant, eu tô falando. Aí o Vini pegou e falou: não, suave, você errou e pai pum. É, isso é normal, tipo, ele, ele podia ter aproveitado isso, tá ligado? Então eles devem ser muito amigos, velho, na moral. Parceiro, mano, isso é massa aí mesmo. Ó, o guardão aqui atrás, aqui, ó. Vixe, Maria, bichão, dedo no nariz. Você tá gaguejando contra Alvine, isso é medo ou é isso é respeito. Você sabe passa rima na hora do começo ao fim, que rima a foda de 2016, que o coelho mandou Putin. Você tá ligado mano, presta atenção aqui em cima da batida? Claro que eu te respeito, mano, você faz parte dessa família Tá ligado, eu da família? Eu faço meu freestyle agora, mano você sabe agora que é repetido Eu sou da sua família, mas eu cheguei Se prepara, eu virei o preferido, entendeu? Mano, eu te bato na base e eu faço minha rima aqui na levada você manda todos trocadilhos, toda semana E ninguém aqui fala nada De novo isso? Pelo amor de Deus, não improvisado Como você é o favorito, se eu que sou o Gru O malvado oh. Você tá ligado, mano, vai pra casa ficar com pop você não é o Mini On, oh, eu te deixo em off. Ah, ele é o Gru, tá ligado? É que eu faço o freestyle agora. Você sabe, minha rima é muito bela. Você fala que é o Gru, na verdade é o Mini On. -oh, porque contra o On, vindo, cante sempre amarelo, entendeu? Oh, ah, fica amarelo, você fica amarelado. Dois a dois, irmão. Na moral, dois a dois. Ô, eu dou um a um, quer dizer. Sabe, trota, que eu tô nessa trilha. Cante nunca amarela, nunca amarela. Ganha a batalha até em Brasília. Oh! Você tá ligado? Você é um vagabundo? Sabe por que você nunca foi pra Batalha dos Amigos? Porque você só fala mal de todo mundo. Ah. É, ó, aí, tá vendo? O que, que eu falei de ele ter aproveitado a situação, velho? Não aproveitou, tomou-lhe uma, fio. Tomou-lhe uma. Rapaziada, terceiro round pesado na casa. E geral que prestou atenção e curtiu as rimas. Eu quero que faça muito barulho e respeito pras rimas de Vini! Certo? Kent! Repetindo. Ah, Vini. na moral, velho! Não, na moral! Vini, Vini, Vini, cara! Kate. Vini! Tudo bem, rapaziada, o MC pediu mão, então por favor, respeita o MC, é direito dele, sem chiar. Levanta a mão, por favor, quem curtiu as rimas de Vini! Aqui, ó! Ó, tô de olho, Bobo, Olha aí! Olha, olha, olha. Ok, abaixou. Cante! Nossa! Tô aqui em volta, tem uma... Olha. mano. Oh! Não. aí, tem como decidir, Bob. Pera aí. Ó, abaixa geral de novo, rapaziada. Pede de novo, pede de novo. Vamos assim, ó. Rapaziada, eu quero barulho e mão pra cima para ouvir no 3. 1, 2, 3! Olhou? Barulho e manda cima pro Kant no 3. 1, 2, 3! Kant, próxima fase! Muito barulho pra Vini, por favor, galera! Olha, o Kant foi bom no final, tá ligado? Ah, rapaziada, o Kant mandou muito no começo. Tá? O Vini vacilou. O Vini devia ter é, é, aproveitado a situação que o Kant. Ele, ele falhou, tá ligado? Só que ele. Não, não jogou, não retrucou Não fez o bagulho em cima do que deveria ter feito Tá ligado? Eu acho, eu não manjo, eu não conheço esse tipo de De rap, tá? Essas batalhas, é massa, velho Os caras mandam muito Mas assim Ó, Vini, eu acho que você devia ter aproveitado Você teria ganhado sem round, na moral, mano Agora eu quero que você fale, me comenta aí o que, que você acha Será que o Vini teria ganhado o round? Se ele tivesse aproveitado Essa pedalada que o Kant deu não sei, cara, minha opinião, porque, querendo ou não, sendo amigo, eles estão numa batalha, velho. Os caras têm que mandar o papo, tem que mandar um o papo, um papo. Eu quero saber de você, mano. Então comenta aí embaixo, depois me fala, beleza? Tamo juntos. Lembrando que o link original vai estar tá aqui na descrição. É nóis. Valeu aí, até o próximo vídeo. Fui. E aí, família, aqui, na moral, o Mano Guts falando na humildade, tá ligado? Vou fazer aqui, espero que você goste, depois desse vídeo aqui que eu acabei de ver, espero que você goste, começa a se inscrever, se você curtiu esse vídeo de verdade, manda pros seus amigos, pra nós fazer amizade, tá ligado aqui, a gente tenta foda, se você não gostou, então sai fora, eu não sou Jesus pra agradar todo mundo.